Vamos lá dar início aqui a mais um vídeo Eu estou aqui com o amigo João Ele já se apresenta, já vai falar do, do carro em si Mas o que é que a gente pode deixar aqui a título de introdução Estamos a andar hoje num dia de calor Portanto, temos de ter vidros abertos A gente vai tentar falar um bocadinho mais alto Estamos a andar no quê? Daqueles carros old school Que é a direção direcção assistida a braço Não tem, não tem AC, tem, tem CA, assim é que é Corrente de ar, chamada corrente de ar, Portanto Estamos andando aquilo que o Ior mais gosta, que é carcaças velhas com motores fortes. Muitos de vocês me perguntam porque é que eu não filmo carros muito ligados à estética. A qual eu vos respondo: eu filmo carros ligados à estética se acompanharem com a devida mecânica e com a, com a devida jarda como a gente gosta. O canal é um, um canal que é de, de cavalos. Este meu amigo tem aqui um Corsa com muita estética. Mas depois, daqui debaixo do capô... Temos um motor bom, grande, com cavalos. Nada a ver com o que veio, o que veio de fábrica, nada, é? nada, a ver. nada a ver. Portanto, vocês já estão a ver como andar numa coisinha gostosinha. Com força de baixas, com força de médias e força lá em cima. Nada a ver com o carro foi lançado. Fiquem por aí, subscrevam já. Agora deliciem-se aí com o mix <risos> do carro e vai voilà. lá. Até já que o homem já, já conta tudo, ele não vai esconder nada. Um, dois e... tens trazido aqui um dos teus Corsas porque... obrigado eu pelo convite porque tu tens muitos tenho. Não é? fala não digas quais são que a gente pode vir a filmá-los mas diz-me quantos e quais são assim só tópico, tópicos pequenos tenho este que era o 1200S <risos> já que um não é? carburador que já não é já vamos falar disso <risos> tenho um, também é outro Corsa A 1200 que ainda está com o motor de origem mas eu comprei o só por ter um, uma coisa muito rara que é o teto de abrir elétrico de lona de origem, original Sim, temos, Foi um, temos este, temos um com o teto de lona Sim, e temos um Irmster Spider que é um, também o um Opel Corsa A Irmster Spider que é o um descapotável de origem, pois, original vocês agora digam aí nos comentários se quiserem que o homem traga esses carros a gente depois mais para a frente, combina e filmamos outro Corsa do aço Ok, agora fala-me deste Corsa. Primeiro, este Corsa é que modelo, que ano, que versão de origem? Então, é um Opel Corsa, Opel Corsa A de 1988, é o pre facelift, é mesmo dos primeiros, com o farol, Sim. farol quadrado. Mesmo o quadradão, Sim. como a gente gosta. <risos> é o um 1200S Swing, que era a versão quase mais base, base, base do, do Opel, com motor 1200 carburador simples, com Poucos cavalos. É pai, pai 50, 50, 50 55. É, 50, 55 é, né? O GT tinha 75, este tinha Pai 50. Tu compraste este carro que é original ou já tinha alguma, alguma... Este carro eu tenho este um carinho é. especial por ele porque o carro era da minha mãe e okay. na altura eu precisei de, de carro quando tirei a carta e a minha mãe cedeu-me gentilmente este. Resumindo, este em, foi aquele que foi o pau para toda a obra. Foi, foi <risos> em, em 2000, já o tenho desde 2000. Do okay. E, e sempre tiveste aqui este gosto pela, pela estética ou apareceu? Não, já tinha na altura, já, já gostava muito de ver. De estética. Sim, já havia revistas, a já, já já, sim, já <risos> consultava, já, mas como na altura foi com este que se proporcionou. E assim que, eu, que a minha mãe mudeu, começou a primeira altura. coisa foi meter um escape barulhento. <risos> ah, não é? é da praxe, é? ah, é. O motor era rasca mas tinha um barulho engraçado. <risos> é. Tinha um remos na altura. Não andava, mas assustava era, era, era. <risos> Olha, começando pela tua preparação, fala-me, de, começamos de baixo. O que é que ele tem a nível de pneus, jantes? Bem, as jantes são umas jantes da Porsche. São mesmo da Porsche, São não, mesmo não, por não, é não, não, não, não, são não originais, é saem eu no Porsche 944, nos anos 80 também, em 16, 6 de largura à frente e 8 de largura atrás. Os pneus são 165 à frente e 195 atrás. Ficam todos esticadinhos Ficam com esta gente. Como é? gosto, exatamente. Eu Olha, gosto muito do estilo mais antigo de tuning. Aquele low and slow. É exatamente. É? exatamente. <risos> Olha, a nível de suspensão, digo já, ele não é desconfortável. Não, nada. É está abaixo. É tá, tem coilovers, então. uh, não são de marca nenhuma XPTO. Ou seja, não são tão bons para curvas, mas são mais confortáveis do que os normais. Eu estava à espera quando vi ali o carro parado e coisa que ele não, não é sempre, não, não é sempre. É, Nada é, mesmo. É bastante confortável e mesmo nas curvas é, é seguro, QB. Os pneus à frente também são estreitinhos, ele foge um bocadinho de, de frente nas Mas está seguro de traseira. Não. é diferente, okay. o, são, são maiorzinhos também os discos, e tem o servo freio e uma central também no Corsa B, faz toda a diferença. A nível de estética, acabei de dizer, é, é, é o grosso de visual deste carro, Sim. que modificações lhe, lhe, lhe fizeste, ou o que é que podes explicar a malta, o que é que foi feito a nível de estética? Ele já era branco? Era branco, era branco. Uh, se bem que não há painel nenhum que não tenha sido mexido, porque foi alargado a nível Sim. de chapa. De entradas dar, de tanto no capô como nas laterais, tem o para-choques da frente original do GT, que é de GT? tinha, é. é e de trás é. tem um para-choques aftermarket que eu achei que ficava aqui bem, porque o original é muito curto. Sim. E farlinhos tipo In Pro, daqueles transparentes, pretos. Não, está como É mesmo? Está não, como eu gosto. Não queres mais nada? nada, nada. Não fala tanto de um algarão, não, não, não, não, nada, não, nada. Já fiz ter assim. posto até do GT ou assim, mas gosto sim, limpo, a, limpo, então, limpo. Tu, tu um consideras limpo. o projeto esteticamente acabado. Sim. Ah tá, não. Top, tá. Ah, dentro temos os baquês, foi todo estufado em, em a pele vermelha, com costuras é brancas, até o desadilho foi estufado e... Aí, e... temos temos manómetros, temos a rotação, isto é a temperatura aqui, Isto é a temperatura exterior. Ah, é, exterior? é, é, é, é a exterior? Não, não. Era... Temos uh, de água? De água, a... água? da água, temperatura de água e os volts okay. da bateria. Isto aqui é para, é para a mídia ir, ir a ver televisão? <risos> isto é para... não. É, fica cheiro! Na altura eu tinha um leitor DVD externo e comprei o ecrã e pulou aqui, entretanto já comprei este touch e está ligado um ao outro, portanto este dá a imagem e este dá o que está ali a dar também. E tem, tem um amplificador de 6 canais que alimenta o sub e as 4 colunas que estão gostando aqui dentro. Tem, tem sons-aço! 150 cavalos original, não é? original. original. Tem uma linha específica para este motor para adaptar neste carro. Linha completa, tem completa. coletores, completa. linha e final. Tudo. Certo? Sim. Qual é a só medida, a ponteira, Só a ponteira que já não é de origem. Qual é a medida dela? É 60. 60. Acho que é 421. Estavas-te é tá, a dizer, tempo. o teu bloco também já não está original. Não, já, já foi alargado. O... Outro proprietário teve um problema <risos> nos segmentos e afins e foi reconstruído com, com, com o mais largo diâmetro acima dos todos os segmentos. Ou seja, ele já está um bocadinho. Já tem ali mais esta força em baixas já tem origem naquela da, medidazinha acima. Assim. Acho que sim. Ele é muito bom em baixas, a arrancar, a sair do chão. Ah, não, Mas aqui está a morrer sim, e sente logo muita, muita força. Ah. barra de topos ali de mecânica. Tens a bombinha externa, não tens? Vejo uma bomba de gasolina externa, sim, de alto débito. Porque este carro de origem, como era de bomba mecânica, não era de injeção, tinha a bomba mecânica, que não é suficiente para puxar a conta Este motor é a bomba exterior. É a bomba exterior, exatamente. É que é o meu não? Não, é uma sem marca. já está todo pronto. A única coisa que eu ponderava pôr era uma suspensão hidráulica. Ah, agora Porque agora eu assim. gosto, o mar, gosto muito, acho que os carros conseguem ficar muito baixos mesmo, muito, que é o que eu gosto. Quando queres, não né? é? queres, e depois para andar normal, põe-se para cima e pronto, já, já não há tanto, tanto perigo de, de estragar. Digamos que o tuning assim estético aqui em Portugal morreu bastante. Morreu mesmo, mesmo, bastante. bastante. Agora é repros, que é a suspensão ao ar, muitas vezes com jantes originais, e é cavalos, cavalos, cavalos e pronto. E yeah, é para andar para a frente, <risos> bem malta. Foi isto que está apresentado aqui. O Corsazão vou-vos deixar aqui com mais uma segunda. <risos> amanhã às à terceira, amanhã às à terceira. A conselha achou até às 6, não é? Porque não corto. Para andar aqui nisto, aliás, o homem estava a dizer que nem faz isto. Vou fazer eu para a gente ter um vídeo com mais dinâmica, não é? vez em quando faço. Pá. Pronto, vai, já, conta, está, conta, conta. já está. Já está a chibar, já está claro. a chibar. Bem, malta, obrigadão por terem ficado por aí. Foi um projeto diferente, mais ligado à estética. Para variar aqui um pouco o conteúdo, e temos aqui para, para a malta do tuning, não dizer para aquele gajo que nunca filma carros tuning, só quer é aço. Pronto, se tiver assim um aço bacana, a gente filma. Está combinado. Bem, obrigado aqui ao João, só choquei outra vez. Não, obrigado eu pela atenção dispensada aqui Ah, então, Faz parte, a gente quer é carro, a gente quer é carro. <risos> Vocês tá fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. <risos>